Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar da nova sede da FATEC Rubens Lara, aqui no centro de Santos. Com fácil acesso ao transporte público, a região é bem movimentada, possui estacionamentos, bancos e comércio. O novo auditório é incrível e está pronto para receber palestras e apresentações. Novos laboratórios com computadores de ponta, projetores instalados e cadeiras reclináveis. Salas de aula prontas e com equipamentos atualizados para atender a grande demanda de alunos. Uma cantina no quarto andar com espaço agradável e lanches deliciosos. Um refeitório equipado com vários micro-ondas para assim os alunos poderem esquentar suas refeições. Uma nova secretaria pronta para ajudar e orientar da melhor forma os alunos. Um ambiente muito bem construído para comportar da melhor forma possível todos. Como podem ver, ficou tudo muito bonito e modernizado. Mas e aí, o que está esperando? Venha conhecer a nova sede!